Foi meio foda, Sabe por quê? Mas ela chegou se, a pegar no se seu vilão for... Se fosse... Se fosse... Assim, vamos As lá. perguntas complicadas, então, né? Não, eu te falo, se liga, ó... Se fosse só pela... Teve um momento lá que o Danilo tava lá, e chegou as mina, pá, não sei o quê... E aí as mina tava assediando mesmo, tá ligado? Imagina se fosse o contrário, Por isso, você tava entrando no podcast. As, né? menina, as mina tava assedi... A ponto da, da, do Monark fala assim... Porra, aí, pô tá tenso aqui, ó... Pô, faz uma massagem pra mina tirar... Parar ah... de tentar pegar no pau, tá ligado? calma! <risos> tava pegando, não, ela, não chegou não, ela a pegar. tava tentando, porque, mas ela ia pegar, tava eu, não, nas coxas, eu peguei a virilha. mão, eu segurei a mão dela e apertei, assim tá, um mas se ela tivesse pegado, você também não falaria, né, <risos> não, <risos> então vai não, saber, a, a mina também tentou pegar no meu, depois eu vi é ela, maluada, depois véio. eu vi ela, ela falando em algum outro lugar, que ficou com a mão toda ralada aqui em cima, porque eu, eu chegava muito assim ah, para não pra não dar, tá ligado, e, porra, aí beleza aí, aí a Mariana chegou lá no meio com um pedaço de pau desse tamanho aqui assim Batendo na mesa, falando pra caralho